Olá! Preparado para transformar a sua cozinha numa cozinha totalmente personalizada, mais adaptada a si, ao seu espaço e ao seu estilo? Pois bem, eu sou a Cristiana e estou aqui para ajudá-lo a descobrir algumas formas de o conseguir. Como sabe, com a chegada agora do outono e dos dias mais frios, é natural que nós passemos mais tempo em casa. É também aconselhado neste período aqui que o façamos para estarmos mais seguros. Se nós pensarmos um bocadinho Uh, na divisão da casa, na qual passamos mais tempo, essa divisão por norma é a cozinha. É mesmo na cozinha que nós recebemos a maioria das vezes os nossos familiares, os nossos amigos. Pode não ser lá que os vamos receber diretamente, mas vamos lá parar por norma muito depressa, quer seja para preparar um café, quer seja para preparar mesmo uma refeição. Uh, portanto, eu atrevo mesmo a dizer que a cozinha é uma das divisões mais importantes da nossa casa. A questão é que com o um uso constante desta divisão, vamos começando a perceber que alguns dos elementos do lado da cozinha começam a ficar mais estragados e às vezes também deixam de corresponder às necessidades e ao nosso estilo mais atuais. E é precisamente por isso que nós cá na Leroy Merlin não queremos que tenha problemas, estamos cá precisamente para solucionar todos os seus problemas e quando eu digo que estamos cá para solucionar, não estou cá sozinha. A verdadeira especialista e que nos vai falar sobre este tema hoje é outra pessoa. É alguém que desde muito cedo percebeu que tinha um gosto especial pelo o mundo das artes e que começou a traçar todo o seu percurso na área da decoração de interiores e do vitrinismo. Então, pela primeira vez no mundo dos workshops da casa, mas com 10 anos de experiência e com muito para nos ensinar nesta área, temos uh, aqui a super criativa, fantástica, como vão descobrir, Andreia. Andreia, bem-vinda uh, aos workshops da casa, bem-vinda aos Dias da Bricolage. Uh, desde já, muito boa tarde. Agradeço as palavras uh, que, que a Cristiana me, descreve, me descreveu. Uh, foi um bocadinho pronto, agradável de sua parte. Vamos realmente perceber, e vou tentar demonstrar Uh, o que é que nós poderemos fazer e alterar na nossa atual cozinha, quer em termos de acessórios, quer em termos de arrumação. Uh, pronto. Agora, se calhar passaríamos mesmo para a parte mais prática. Uh, onde... Andrei, eu posso só perguntar antes Sim. de passarmos aqui para a parte mais prática? Sim. Imaginando que, que eu vou procurar a Andreia e digo que quero transformar a minha cozinha lá em casa porque ela já não se adapta às necessidades que eu tenho no momento. Sim, sim. Qual é a primeira coisa que a Andreia faz para me ajudar? Ou seja, num, num, num projeto, o que é que por norma eu faço? Eu faço, tenho a abordagem com o cliente, pronto, e fico-me a ir à casa do, do, do cliente, conhecer o espaço, conhecer as necessidades obviamente de cada cliente, o e aí sim, também. depois também uh, avaliando essas necessidades, o que é que existe, o que é que se pode fazer, uh, e perante cada, cada orçamento, aí fazemos realmente tudo o, o que é possível, mas uh, o essencial é realmente tentar cada vez mais readaptar com o que já temos acrescentando ou alterando alguma, algum pormenor, alguma situação. Costumas perceber, portanto, que essa é a principal necessidade sim, que sim, os clientes têm lá claro. em casa. Então, okay. Passamos então a pôr mãos à obra e vamos tentar mostrar lá para casa como às vezes é fácil com pequenas alterações, até com, com alguns acessórios que são práticos e até acessíveis e é possível fazer uma melhor adaptação para as nossas necessidades. Certo, certo. certo. Vamos então? Pronto. Claro que isto é uma cozinha que nós vemos que só, só vamos uh, participar num módulo. Por norma, as cozinhas têm vários módulos uh, de, vários, uh, de várias dimensões. Nós pegamos num módulo uh, mais uh, normal, que é o de por norma tem 60 cm. E o que é que nós poderemos fazer neste móvel que já existe? Podemos fazer mil e uma coisas. Podemos começar pelo exterior, onde nós hoje não conseguiremos ter forma de exemplificar como é que poderemos substituir as portas mas pode ser, perfeitamente, começarmos exatamente pelo exterior. Podemos pegar numa porta que já existe e podemos perfeitamente substituí-la por uma outra porta porque o Alê tem uma gama enorme de várias situações Neste caso nós temos uma porta que, tem, que é trabalhada, mas podemos, podemos adaptá-la porque as ferragens são sempre dentro do mesmo estilo. Então podemos pegar numa porta completamente lisa e substituí-la apenas. Podemos também pegar em pequenos pormenores, mantendo a porta e pegar e substituir o puxador pode ser de uma peça só, onde depois nós teremos algumas outras situações. Temos é que ter sempre em atenção, que sendo o puxador nesta posição, nós poderemos substituí-lo por uma peça maior, em que isto será sempre fácil através do apoio da nossa máquina. Andréia, neste caso, se tu vais a tirar esse puxador, vai ficar aí um sim, furo. Sim, sim Portanto, claro, temos de ter claro algum que cuidado especial, seja, certo? Sim, sim. Ou seja, nós, para todo o tipo de, de acessórios que nós vamos identificar aqui, basicamente, em termos de ferramentas, precisamos só de uma pequena máquina parafusadora. Neste caso, nós não vamos uh, remexer em nada, vamos só dar a indicação que, neste caso, só teríamos que substituir este puxador tal como a Cristiana disse vai ficar aqui um furo nós vamos aproveitar esse furo que no fundo vai nos dar apoio a um ponto e depois só teríamos que fazer o outro, o outro ponto no caso de nós queremos ir para uma outra peça que seria esta que já há é em conjunto já há é em peças individuais estas por norma já se adaptam mais aos topos, iremos ter a dificuldade de eliminar este, porque ficaria aqui um buraco, pronto. Por isso, teremos de ter sempre o cuidado de ver situações que são práticas, mas que se ajustem às nossas necessidades. Pronto. Isto na parte exterior. Hoje vamos nos focar um bocadinho mais na parte do interior que por norma temos sempre móveis básicos que são normalmente vêm sempre já com as parteleiras. Nós já temos aqui um acessório que nós conseguimos adaptar muito facilmente que temos isto é um kit que está aí embaixo. Ou seja, estes kits por acaso estão na parte das cozinhas, mas há imensos outros kits que nós vamos também demonstrar. Vamos pousar este aqui. Que são kits que no fundo se encontram mais na parte do, dos roupeiros até da organização de roupa mas que qualquer um deles, no fundo, se pode adaptar numa cozinha. Andréia, diz-me só uma coisa, eles podem se adaptar à cozinha, qual é o maior cuidado que nós temos que ter? O maior cuidado que nós temos que ter é em termos das medidas, porque como se, como se está a, a perceber, todos eles têm medidas, sobretudo a nível de profundidade são todas iguais, a nível de largura elas pronto, têm as suas diversas... Uh, uh, medidas o que, é que vai, o que é que vai acontecer? Algumas delas dá perfeitamente nos móveis de 60 umas outras que temos este caso desta será adaptada aos móveis mais pequenos que temos que são de 40 cm que por norma numa cozinha também acaba por existir Pronto. a sua fixação é muito simples nós podemos pegar e iluminar estas peças que eu já passo depois mais à frente a demonstrar. Pronto. E poderíamos perfeitamente iluminar uma parteleira, ou até as duas, que neste momento não vamos, não vamos fazer. A colega, por acaso, estava a, a dar essa, essa, essa opção. Isto porque não temos a parte do fundo do móvel. Mas para percebermos que estas parteleiras são sempre amovíveis e que em vez de as termos sempre com as mesmas funções, podemos eliminá-las, podemos, podemos escolher, sim colocar, colocar altura, os kits, sério? sim, sim, sim. Ou seja, nós aqui temos este kit só, mas poderíamos perfeitamente ao eliminar estas situações colocar mais dois ou três kits iguais. Pronto, isto no fundo é só uma corrediça que depois acaba por fazer esta, esta função. O que eu iria demonstrar há um bocado, pronto, os outros acessórios que temos são sempre peças muito simples, trazem todas elas o seu kit, em que nós podemos, lá está, mais uma vez através da nossa parafusadora, que é uma, um, pronto, digamos que uma peça perfeitamente normal, isto será um kit que irá ser colocado em qualquer uma das, das dimensões que nós pretendemos. Esta peça será sempre fixa ou móvel. São peças que são extremamente fáceis. Depois, esta aqui acaba por ter só uma pequena paletazinha aqui que nós vamos retirar. Que aí se calhar vou pedir... Posso tentar? Aqui ajuda a nossa colega de loja, que ela... Um bocadinho, no teste, Vou funcionou. <risos> Vou tirar esta peça daqui, quero para não incomodar tanto. E ao bocado, funcionou. Por acaso, agora... <risos> pronto. Ou seja, quase nem temos a necessidade de desencaixar esta peça, mas, se, eu, se pronto, no caso de tirarmos, não há qualquer tipo de problema esta estando fixa ali, ou podemos até fazer antes. Ou seja, esta vai acabar por ter os seus pontos aqui. Todos estes kits já trazem os parafusos essenciais, que depois esta peça encaixa de um lado, que digamos que acaba por ser quase como uma corrediça, e depois aquela acaba por novamente encaixar aqui. Este acessório será só adaptado a um móvel de 40 cm de largura. Tem um encaixe, um de cada lado, onde depois futuramente o cesto acaba por encaixar nestas duas pecinhas e acaba por ter o tal sistema de corrediça, exatamente como aquele cesto. Uma gaveta, certo? Uh, conseguimos colocar, portanto, uh, várias gavetas numa mesma porta. Sim, certo. várias gavetas, né? digamos que tiramos a mesma dimensão, todas estas situações dão para uma maior arrumação e fugimos um bocadinho, ah, se calhar coloco claro, eu aqui. aqui deste lado. Andréia, uh, tenho aqui também uma, uma questão que nos foi colocada por, uh, por um cliente, uhum. então que ele nos questiona é, uh, ele diz-nos que gostava de pintar uh, as portas de madeira da cozinha, e de passá-las para branco lacado, para ganhar mais espaço e mais luz na cozinha. Okay. Ele pergunta o que é que a Andreia recomenda. Lixar, o número da lixa, não sei se a Andreia, se é uma temática para a De qualquer forma, nós vamos conseguir dar a, a, a restante resposta, se, se a Andreia não conseguir? Sim, ou seja, nós nesse caso, uma vez que, que frisamos essa situação, é sempre possível nós lixarmos a porta uh, a porta, a lixa tem sempre a ver com o tipo de verniz que a porta tem, se é um verniz brilhante, se é um verniz mate, por isso, isso, isso todas essas situações têm que, uh, ou seja, têm um material específico para, para cada situação. Nessa situação se calhar até sugeria que passasse cá em loja, passasse claro. na própria secção da pintura porque os colegas da secção vão aconselhar mediante quer o material que tem em casa a peça que tem em casa, quer a finalização que vai querer dar à sua porta. Claro, sim. sim. Mas por norma já existem muitos materiais que são bastante acessíveis e que nos permitem com facilidade fazer essa, essa, alteração. essa alteração. Sim pequenas lixas e depois uma, um primário mas tudo tem a ver com a, a qualidade inicial estado, da, da, da porta que é para depois sim, se escolher a tinta adequada para uh, melhor cobrir, cobrir e fazer o melhor, o melhor acabamento. acabamento mas sim, acabamento é, possível, é, é possível isso Pronto, continuando na temática dos, dos cestos um, temos por exemplo este que acaba por ser ainda da mesma, da mesma gama mas que, no fundo, não necessita de nenhum móvel de medida específica. Ou seja, ele pode ser, precisamente, adaptado quer num móvel mais estreito, quer num móvel mais, mais largo. Pronto, os acessórios são sempre peças muito simples de, de adaptar, de fixar. Já não há desculpa, qualquer um de nós consegue fazer isto facilmente sim, em casa, sim, sim. certo? Sim, qualquer pessoa uh, pronto com o um mínimo de, de cuidados, Como é que também tem, que, tem que ter assim. Também também para facilitar claro. um bocadinho. Daí que, eu, que nós tivéssemos demonstrado à parafusadora, porque no fundo é, é quase a única ferramenta que nós Vamos necessitamos precisar. de acesso a, a tudo o resto. pronto Voltamos novamente a este acessório, que no fundo acaba por ser um acessório simples, que também através de uma pequena a parafusação vai fixar a um dos lados do, do, do móvel e em que depois temos o cesto novamente que irá encaixar e que no fundo se calhar eu vou identificar na porta, mas claro que isto não, não estará fixo, fixo na porta, mas no fundo está no nosso interior e que depois mais tarde ele vai correr para fora e nos vai dar acesso a muitas... queres estar aqui nesta muitas... parede para tentarmos Sim, lá. podemos eventualmente lado. colocar. Pronto, que no fundo, digamos que ele ficaria assim. E o seu... Podes, é podes. ele que corre, ou seja, a peça é aqui, à frente. Esta peça... Agora vamos só frisar que esta peça não é aqui à frente, não esta, esta, esta, esta, esta é a que corre, não esta. esta, ou seja, esta peça é sempre fixa no início, que é para depois nos trazer cá fora o cesto, ou seja, acho que não vale a pena segurar, isto seria bem melhor se nós conseguíssemos ter timing para fixar todas as peças e verem realmente a sua funcionalidade, mas não teríamos esse esse tempo uh, pronto necessário para, para fixar todas estas peças. Mas que no fundo um móvel que pode servir de, de apoio à louça pode servir podemos com o cansaço do tempo transformá-lo Uh, em, em situações para colocar as nossas, as nossas especiarias, para colocar os panos, como eu já vou identificar daqui a pouco, digamos, um bocadinho a organização. Mas, no fundo, todos estes acessórios são extremamente acessíveis e são práticos, no fundo, para nós nos organizarmos. Temos um outro que também é bastante útil, mas que também acaba por ter... Um, a particularidade que tem que ser fixo apenas num móvel de 40 porque ele, todas estas, estas situações são kits que depois poderão ver também no site são kits extraíveis que eles trazem todos eles os elementos necessários para as, para as suas afixações, isso, porque... Pronto. este aqui até é bastante agradável porque ele para além de nos poder arrumar, digamos, até os detergentes. Pode-nos também colocar aqui um pequeno cesto para o caixote do lixo. Ou seja, digamos que é um acessório que depois acaba por ser extremamente versátil. Já estamos a falar rápido mais não? Pronto. Temos também o nosso balde mais básico que no fundo também voltamos a dar a entender que são sempre situações práticas que por vezes nós nos cansamos de ter o balde do lixo no exterior ou às vezes e também em... não temos espaço sim, para sim, sim, ocupar sim. Pronto. e por norma também acabamos por nos cansar um bocadinho e o é, que é que, que acontece? Esconder -o. Pronto. vamos escondê-lo sobretudo naquelas cozinhas mais antigas em que não teríamos o espaço não existiam estes acessórios, okay. então, aí sim, eliminamos as parteleiras, eliminamos todos os outros acessórios e voltamos a, novamente a ter as situações que são extremamente versáteis e fáceis as suas colocações. Pronto, ou seja, no fundo é esta, que são duas pecinhas. eu vou pousar aqui para não estar no chão. conseguimos mostrar aqui também. Sim, ou seja, no fundo, isto são kits e são peças estas uh, convém também referenciar que temos para várias, uh, várias gamas. Não é? Isto são várias situações um bocadinho mais, uh, mais caras, mas no fundo também acabamos por ter outras mais acessíveis. Mais acessíveis. Sim, claro. o acho, também uh, temos que ter sempre em conta as necessidades e também o orçamento claro, de cada sim, cliente. Sim, sim, claro sim, ou seja, a transformação é, é versátil, é. é muito versátil, é para várias situações, para vários preços para várias necessidades uh, que tínhamos Voltando ao nosso caixote do lixo Isto traz todos os acessórios necessários Isto é apenas uma fixação que será, lá está, eu vou identificar novamente na porta mas que será no interior do móvel que no fundo só tem estes dois pontos de fixação terá que ser sempre com a, a, a tampinha desmontada ou não Bom, podemos ter a, a, a, a tampa montada, porque depois só este pequeno acessório é que nos vai fazer o encaixe da tampa no balde. Isto irá ser fixo, digamos que, ao interior do nosso móvel, exatamente como esta peça, que no fundo elas são ambas parecidas. mas que têm as suas diferenças, porque esta, se repararem, no fundo vai ter a necessidade de é ter este encaixe, balde, é? que é o que vai segurar o, o, o balde, é. e esta no fundo vai permitir a rotação aqui embaixo. Ou seja, estes dois pontos são super simples, um irá fixar logo aqui e o outro aqui, e o valde digamos... É se calhar um, um, um, um acessório que já muita gente conhece. Mas pronto, digamos Mas, que. às vezes se calhar é até sempre... podem pensar que é difícil de aplicar e, e até precisam de chamar alguém para o fazer. Sim, não, não, é não, muito não. fácil, está Isto... bem, não tenham medo de, de tentar e de experimentar. Pronto. Nós se calhar começamos pelas peças que são um bocadinho mais digamos que mais, uh, mais dispendiosas, tiver, então, mas que no fundo agora vamos para as peças uh, mais acessíveis. Um móvel muito simples e muito vazio pode-se transformar em várias situações, Pronto, nós poderemos eventualmente ter o mínimo espaço possível entre as prateleiras para podermos ter o máximo de espaço de, de, de arrumação. Onde com pequenos acessórios. Podemos ter, digamos que as nossas especiarias, nós vamos eliminar estas peças aqui só por uns segundos. Podemos pegar num outro e ter os panos arrumados. Neste aqui podemos continuar com a nossa arrumação também de, de panos, se quisermos, no cesto, são sempre situações que são mais, mais pesadas, nós podemos partir para ter os diferentes tamanhos dos, dos nossos pratos temos pronto, as nossas tigelas, temos as nossas chávenas que no fundo podem andar quer aqui, quer noutros acessórios que nós vamos demonstrar também, podem perfeitamente servir assim, como também podem perfeitamente utilizarmos de diferentes maneiras possíveis. Ou como. Então, enquanto a Andrea está a exemplificar uh, uh, o que está uh, a utilização do, deste, desta peça, eu acho que consigo responder a uma questão que nos foi colocada agora uh, a quem está do outro lado do ecrã. questiona nos se nós temos a opção de balde de lixo, mas um balde de lixo para material reciclado, sim. Também temos esta opção, está junto, precisamente estes baldes de lixo, junto aos acessórios de cozinha, está bem? que aproveito também para dizer que agora, na nova gama que, que a Lihua terá para vos, para vos oferecer e que não nos foi permitido, lá está, termos aqui uma cozinha uh, montada na totalidade, esses acessórios uh, são, digamos que, podemos transformar um móvel de 80, que no fundo uh, são mais aqueles móveis que estão debaixo da, da, da banca, por norma têm sempre duas, duas, duas portas. portas e que no fundo não temos grande bem Sim, não é? Existem agora uns kits que são bastante práticos para essa situação Sim. que nos colocaram, que é nós podemos perfeitamente, através de pequenos acessórios de, deste género e destas, uh, destas ferragens, substituir as duas portas precisamente por duas gavetas, em que uma delas vai fazer o contorno da, digamos, do esgoto da banca e que nos traz várias pecinhas que dá para podemos bastante acumulação. É? Pronto, fica até já aqui a sugestão, a sugestão de um próximo workshop em que podemos realmente ter a cozinha completa e identificarmos essas situações que são Uh, digamos que ainda mais práticas, mais práticas. Pronto, são um bocadinho mais sim. dispendiosas e mais fáceis de adaptar sim. realmente a várias... Sim, sim, em que a segunda gaveta já tem a profundidade suficiente uh -huh. e já traz mesmo um kit de 3 baldes, precisamente para a, a reciclagem. Andreia uh, chegou-nos mais uh, uma questão, uh, temos alguém do outro lado que nos está a perguntar, quando os móveis começam uh, a ficar amarelos com o tempo, qual será a melhor tinta a utilizar? Não sei se nos consegues ajudar. É sim, isso por norma, quando acontece, requer algum tipo de manutenção, ou seja, de avaliação mais profissional. O que nós teremos que ver é se realmente é o próprio material, se é uma cozinha que é uma fórmica que já está um bocadinho, digamos que gasta, e que, por norma, terá, uh, será mais viável substituir não o móvel todo, mas sim a porta, a porta em si. Ou então fazermos aquela opção, se calhar, como já nos questionaram há pouco, de lixar. Sim, mas aí temos sempre que avaliar, porque há, há, há determinado material, que sendo situações um bocadinho mais económicas e que já têm algum tempo, okay. Não se justifica sim. sequer então nós é termos essa situação, ou seja, nós lixarmos algumas como são de fórmica, nem dá para o fazermos, é e teremos fazer. aí que, sim que avaliar e fazer uma substituição de, de, de portas. De porta. Portas Deixão. e que aí até podemos realmente avaliar uh, se, poderemos, se será mais trocar. viável substituir até por gavetas. Pronto. Também é. é uma opção, tal como retirar sim, a porta, sim, podemos sim, facilmente com mosquites colocar a gaveta. É. É porque já há ferragens para, para todas essas situações Sim. e precisamente porque nós, como decorrer do tempo, vamos tendo essa necessidade, porque a cozinha é construída mais através de portas e cada vez Sim. mais temos a necessidade Poder de transformar para em gavetas. gavetas. Pronto, daí que trouxemos a tal situação de, deste cesto, que no fundo acaba por se transformar numa gaveta interna, mas que depois é extraível. Pronto, voltando um bocadinho, se calhar, à arrumação e demonstrando esses esse acessórios. Nós, este acessório aqui, ele existe em dois tamanhos. Pronto, temos este que acaba por ser um bocadinho mais, mais estreito, que num móvel de 80 nós podemos perfeitamente depois, em vez de termos só um, podemos perfeitamente conjugar os dois. não é? nós trouxemos as várias medidas que era para vermos exatamente que existe este que é o mais adequado a um de 60, existe este que para além de ser adequado a um de 40 pode ser também adaptado a um de 60 e jogar com outros acessórios à parte. Pronto, ou também então poderíamos ter o nosso móvel completo em que temos este, este acessório que Certamente já é conhecido por bastantes pessoas, mas que temos sempre aquel, aquele receio de utilizar porque parece que as coisas vão cair. E que no Também fundo. Podem cair em cima do balcão. Sim, no fundo, e ele é bastante, bastante prático. Né? Voltamos a demonstrar que podemos ter imensas peças cá dentro. Podemos até pegar neste, que tem a sua altura. E que no fundo é um suporte para copos que no fundo tem uma dimensão que acaba por ter várias, várias situações. Pronto, podemos colocar sem medo, que no fundo é prático e acaba por ser bastante versátil. Pronto, para além deste, temos também o suporte também se calhar já bastante conhecido por vocês, mas que no fundo também queremos voltar a relembrar. Que aqui também podemos jogar com dois, se for um móvel de 80 voltamos à mesma situação, podemos colocar dois destes e um destes, e isto pode ser adaptado a todos estes acessórios mais estreitos, quer um móvel inferior que era móveis quero superior. superiores, que por norma nós conhecemos mais Sim. para os móveis superiores, mas que no fundo, digamos que adaptando os móveis inferiores, que são os que têm mais rotatividade nas nossas cozinhas e, e, e que no fundo levam mais, mais situações, eles podem-se perfeitamente quando nós queremos fazer uma alteração e até queremos iluminar todo o mobiliário de cima uh, superior para que a cozinha também fique um bocadinho mais ampla, mais arejada. Mais Pronto, podemos também fazer essa alteração é manter as bancadas e iluminarmos todo o mobiliário superior. Com tipo de elementos já temos Com tudo todo bem este bem tipo de elementos nós vamos acabar por ter toda a nossa arrumação necessária, necessária na mesma. Porque às vezes é um bocadinho isso que nos acontece. É termos receio de fazer essas alterações, porque temos muitas coisas, uh, onde é que nós vamos colocar se eliminarmos realmente os móveis, mas, no fundo, com vários acessórios, conseguimos arrumar todas essas situações. Eu quero aproveitar uh, e dizer a quem está desse lado, se tiver mais alguma questão para nos colocar, estamos aqui para, para o ajudar a solucionar os problemas e necessidades que têm em casa. Portanto, esteja à vontade, basta que te coloque as suas questões nos nossos comentários, está bem? Já estou. Já, já está. Pronto. Ou seja, nós também podemos, para além destas situações, e o porquê delas serem assim, porque são muito práticas para nós pegarmos e usarmos. No nosso. Entendi, no nosso topo. Estou a ver que tens aqui por acaso uh, mais ou menos a mesma dimensão, mas eu reparei que tens aqui caixas com sim, outras. Sim, sim, sim. Isto porquê? Porque nós podemos pegar no interior de uma destas caixas e reorganizá-la. Ou seja, nós podemos pegar em tudo isto, podemos colocar várias situações que no fundo nos dá para dentro de uma própria caixa conseguirmos arrumar várias, várias outras situações. É? Digamos que tudo isto temos que ter em atenção às alturas. Volto a relembrar que todas as prateleiras podem ser sempre movíveis e, e, e, e jogar exatamente com os espaços necessários. Temos para além disto também muitos outros... Muitos outros acessórios, né? Que podem ser utilizados, digamos, de diferentes maneiras. Podem ser uns e outros. Ou seja, há aqui uma grande uh, versatilidade então é nas -me em todos à medida os daquilo que faz mais sentido sim, sim, para cada sim, um sim. de nós. Uh, Andrea. Temos aqui mais, mais uma questão, uh, relativamente aos suportes. Nós mostramos um suporte para chávenas. Estão-nos a questionar se nós temos para as canecas mais compridas uh, se dão no suporte de chávenas. Dão, ou seja, testado... pronto. Este suporte acaba por ser versátil, não é? Que no fundo dá para, tanto para esta chávena, como para as maiores, como para as de café, Pronto, o que nós temos que ter sempre o cuidado altura, é, é de ver realmente a altura que temos entre uma, uma, uma parteleira e a, e, e a outra. Mas não é? em termos de suporte de peso, é, estamos a é falar exatamente, de um peso sim, sim, de uma, sim, sim, sim. De uma Por isso é que eu estava a dizer, nós, há, há ainda várias pessoas que têm aquele receio de ver se realmente isto será Uh, pronto, será então, forte será o suficiente seguro. para até porque nós só estamos a, a dar exemplo de ficar com uma peça só, não é? Sim. Mas isto está preparado e testado precisamente para uh, levar o peso necessário de, de, chave, é? de todas as peças. Exatamente. Pronto, nós ela até pode ficar perfeitamente aqui. Pronto, que no fundo temos também. Isso depois agora também depende um bocadinho do gosto da pessoa, da, da tal necessidade que a pessoa tem de guardar ou não as situações, pronto, tudo estes, todos estes acessórios, que eu quero relembrar é que estão na parte de... ou seja, estão no, na Leroy, não são acessórios que nós também... Não podemos não buscar isto tudo às cozinhas, pois não, Andréia? Não, não, não, não, ou seja, isto é em diferentes uh, uh, sítios que no fundo estão na mesma loja, que têm diferentes utilidades. Portanto, esta está. Esta estava nas na na madeiras, Esta estaria par... na parte de, de sanitários. Sim, sim. Esta sim, sim. também sim. estava na área de sanitários. Está na área de sanitários. Pronto, Aqui já temos... mais decorativo e estava efetivamente na decoração. Sim, ou seja, nós já temos. O liroage já não se foca tanto só na parte também de, de utensílios, de, no, nos acessórios, mas também já começa a ter o cuidado de poder oferecer ao cliente todas as, as, as conjugações possíveis, possíveis uh, digamos, dois. dos pequenos acessórios que no fundo nos dão imensa, imensa arrumação em casa. Pronto. Por isso, qualquer uma das situações é perfeitamente versátil, voltamos a, a ver as diferentes conjugações. Pronto. Aqui esta gama que nós falamos há um bocadinho também, ela é bastante prática porque traz todas as identificações, ou seja, todas as medidas vêm logo especificadas na própria, na própria caixa, assim como a dar a indicação do que é que pode ser ou não utilizado. Exatamente, este por acaso era, era algo que estava na parte da arrumação, normalmente é utilizado sim, no sim, interior sim. de um armário um ou de um roupeiro, mas que agora poderemos como. pegar em todas essas situações e trazê-las para a nossa, a nossa cozinha. Andreia, uh, temos mais uma, uma questão, então estão-nos a perguntar, Uh, no armário, como estávamos a falar há um bocado da, da banca, como é que é possível colocar uma divisão perpendicular? É assim, isso tem que, tem que ser avaliado. Pronto, tem que ser avaliado. Eu, uh, porquê? Porque um, tem a ver com o espaço que nós temos, temos que ver onde é que temos está centrada a banca, Exato. não é? Pronto, e por norma. Como as ferragens são colocadas nas extremidades, pronto, é possível fazer essa situação, onde por vezes já há necessidade de, de, de haver um corte. pronto, Ou seja, terá que haver ali umas medidas que são específicas e que nós teremos que avaliar. Aí poderá já não ser tão fácil nós próprios o fazermos, mas com a ajuda de um, de um ajuda. técnico, ou até de, de pedir esse aconselhamento na loja, loja e o nosso colega nos irá explicar como é que, que nós faremos isso e quais os, materia, os materiais necessários, se os temos connosco ou se não vamos temos, ter Se precisamos adquirir. de ajuda ou não, sim, sim, mas sim, sim, o ideal sim, sim. é mesmo dirija-se às nossas lojas. Uh, temos cá os assessores, essencialmente na parte de cozinhas ou até na parte das madeiras. Para. E é uma questão de lhes pedir ajuda. Sim, sim, sim. Até porque agora também, por exemplo, a nova gama de, de, de acessórios, que não tivemos a oportunidade também de trazer, permite-nos, eu vou passar para este lado, permite-nos eliminar estas dobradiças, e, ou seja, a porta em vez de ficar assim, nós temos já acessórios que digamos que são parecidos com estas, com estas ferragens, são uns kits que são extremamente parecidos com isto, que no fundo vão ter a mesma aplicação. Isto iluminando, a, a, a aplicação vai ser feita no, no, no fundo do móvel, onde depois leva um pequeno kit na própria porta. Isto pode-se manter, é só substituir isto. Não é? Há umas pequenas pecinhas que vão tapar esta, esta furação e... A aplicação é feita aqui e esta porta acaba no fundo de deixar ter este, este uso de abertura e faz a tal gaveta completa. E neste caso, diz uma coisa, Andréia, temos o puxador nessa posição, nós podemos manter o puxador perfeitamente, certo? Sim, o puxador pode nos servir, digamos, de, de, pronto, de, de pormenor. Ou então podemos realmente ter a necessidade de... Se for uma, de... Uma, uma porta pesada, se calhar claro. claro sim. por algo mesmo Podemos formato. optar por isto assim, só o que é que nos vai acontecer aí? Foi uma pergunta bem colocada. Este aqui não vai ter a mesma força. Vamos ter que optar por... Facilmente o retiramos. E agora eu aí sim vou optar por o tirar. Podes exemplificar. Assim. que aqui, pronto, digamos que vai ficar apenas um pequeno furinho, que existem umas massas que vamos acabar por, por, por ter que utilizar e eliminar este pequeno furo, que depois com pequenas situações até podemos, digamos que, transformar e dar uma pintura nova na totalidade desta faixa, isto quando são portas que estão trabalhadas quando são portas completamente direitas até com um pequeno vinil, isto para disfarçar um bocadinho mais, mais isto, mais o, o pequeno furo do nosso uh, uh, puxador normal e aí sim vai ser necessário colocar um puxador ao nosso gosto, que aí podemos ir por diferentes, nós temos aqui pequenas situações, mas existe uma gama enorme de situações e lá está, esta porta vai passar a ser toda ela uma gaveta, exatamente. que no fundo traz um kit extraível com várias situações aqui. Pois é, temos é que aqui uma peça escolher consoante sim, sim, sim, as, com as Ou seja, existem uns kits Exato. que no fundo são parecidos com este, que vêm, digamos, assim. E depois vem por a corrediça fora, não é? Claro, temos aqui aqui. ou seja, a corrediça vai andar ali, vai fazer exatamente isto. A, o que está a fazer esta gaveta, não é? Queria a própria ir. porta vai fazer isto com um acessório parecido com este ou mais largo que nós aí podemos arrumar o que nós entendermos. Pode ser o tal caixote do lixo, que aí terá que ser um caixote de lixo quadrado. Uh, pode ser, uh, existe também uma gama que são várias caixinhas, por isso aí depois é uma com uma vasta. Sim, sim, sim, sim. Temos sim, mesmo sim, sim, muitas sim, sim. opções. Oh, Andréia, quando nós tivemos a, a preparar aqui o espaço, nós chegamos a falar a, da opção de mudar os puxadores. Mas há muitas pessoas lá em casa que têm os puxadores, até gostam de formato, até nem querem trocar. Também é possível mudar um bocadinho a decoração, bastando pintar, por exemplo, os certo, puxadores, certo? Claro que sim, claro que sim. Ou seja, agora existe uma... Pronto, em termos de tintas e todos os materiais, já, para já materiais, é acessível... Portanto, a, a, já conseguimos pintar, digamos que quase tudo, não é? tudo tem a ver com o gosto pessoal. Então, Andreia, temos mais uma questão e podem continuar a fazer, a colocar-nos questões nas nossas páginas, quer de Facebook, quer de Instagram, porque nós vamos continuar a responder a todas elas. A questão desta vez é se há a possibilidade das peças se movimentarem só de um dos lados do móvel. Aquelas peças que eu gostava. Sim, sim, aqui sim, é o sim, caso, sim, porque, sim, porque nós até seja, mostramos. Pronto, esta opção nós... mais estreita era mais fácil, possivelmente, de exemplificar. Sim. É esta é jogar. um tal exemplo perfeito para isso. Ou seja, esta é uma, uma das que no fundo só se movimenta num dos lados do móvel, não tem a necessidade de corresponder obrigatoriamente Exatamente. a uma largura específica do móvel. Aliás, neste caso móvel. até conseguiríamos, dependendo da medida, colocar uma de um lado, certo, outra do outro certo. e ficar com o um espaço do meio precisamente, precisamente, ou seja, esta aqui é extremamente versátil e pode ser perfeitamente, e, e até podemos, digamos que quem tem uma cozinha que no fundo acaba por ter também um bocadinho este espaço lateral, até este acessório então, pode ser aplicado precisamente até de apoio à própria bancada. À própria bancada. Pronto. Pronto. Ou seja, são acessórios que são muito, muito versáteis. É uma boa ideia. Porque... Pronto. Não sei se queres. Não sei se, entretanto, queres passar mais alguma dica mais associada também à decoração, do espaço da cozinha, colocar na bancada... Assim, pronto, o que nós queremos dar, digamos, cada vez mais, é que a nossa arrumação tem que ser extremamente acessível, porque, tal como a Cristiana disse, Passamos muito tempo na cozinha, acabamos por levar os, os nossos amigos para a cozinha. Se calhar até queremos a bancada mais vazia. Pronto, não é? temos a bancada um bocadinho mais, mais vazia. No fundo todos estes acessórios acabam por sair, mas no fundo a arrumação também conta porque ela sendo extremamente prática, organizada. Vamos então agora arrumar um bocadinho a bancada. Estes acessórios podemos retirá-los daqui. Isto, no fundo, então, uh, um, quase que acaba por conseguirmos tudo, é? encaixar que aqui vamos também. A bancada da Andreia, parece que ah, quase. estão a gostar muito das dicas que estás a dar e estão aqui a lançar-nos muitas questões. Continuem a fazê-lo. É para sim. isso que cá estamos. Uh, então, relativamente à, à, à pessoa que nos levantou um bocado, a pergunta sobre uh, aquela peça do armário de, da banca, em baixo. já a perguntar se também é possível com um cesto maior. É, nós tínhamos várias opções Sim, sim, sim, sim de várias sim, sim, medidas. Sim, sim, é sim, mesmo sim, uma sim. questão de passar na nossa seja, loja e ver uh, as dimensões que quer é, e aquela que se ajuste realmente às suas. Sim, nós temos, salvo erro, uh, Uh, medidas até 90 cm, que as 90 cm já não são tão adaptadas às cozinhas, Sim, porque por norma os Medita nossos móveis os maiores vão aos 80, é. mas temos exatamente esses acessórios para os 80 cm que nos permitem realmente fazer essa fazer essa, essa essa essa conjugação. Então perguntam-nos também aqui relativamente às cores, nós trouxemos aquela cor porque calhou de vir aquela cor, mas nós temos Uh, estas opções em várias cores, consegue pesquisar aqui. Aqui temos em, em preto. Em qual? Esta não temos, pois não. ah não este, esta, seja, esta só temos mesmo em preto. É, não só? Estes cestos existem uh, desta é preto, gama. É desta gama, pronto. Isto é um Com cinza transito. Transito, pronto digamos que, que é quase preto. Depois temos esta gama em inox, que a diferença é que é um cesto mais aberto, não é? É um, é um cesto mais, digamos que mais aberto. Este é um cesto mais fechado, não é? que a nível de frascos, de mercearias, no é que fundo, depois podemos, podemos jogar o que, o, que nós diri, o que nós dizíamos há um bocado: a arrumação passar destas caixinhas para estas situações que são extremamente viáveis e que, no, no fundo, nos fazem a. a a arrumação que nós, que nós queremos. Pronto. Mas são basicamente estas as duas cores que temos. Okay. Pronto, é o inox e é o cinza uh, antracite. Pronto. Então, uh, eu tenho a certeza que com estas dicas que a Andreia nos foi passando, qualquer um de nós consegue transformar a sua cozinha numa verdadeira cozinha de sonho e adaptada totalmente adaptada às suas necessidades. Também sei que por vezes uh, pretendemos fazer alterações mais radicais, ou até que preferimos que seja uma profissional como, neste caso, a nossa querida Andreia, claro. a ir lá colocar mãos à obra, mas também quero lembrar-lhe que temos ao seu dispor um serviço de planificação de cozinhas à distância e que qualquer um de nós consegue fazer o seu projeto em 3D com o apoio ou de um arquiteto ou de um designer de interiores e tudo isto sem precisar de sair de casa. Basta que aceda à nossa página www.leroamerlan.pt e que aceda ao marcador dos serviços. Como estou a falar da nossa página, eu quero lembrar também podem ver e rever o número de vezes que quiser este workshop porque ele estará disponível também na nossa página e na nossa página de Facebook e também na nossa página de Instagram. As questões podem continuar também a enviá-las, porque nós faremos tudo para as responder o mais rápido possível e não podemos terminar, creio eu, sem desafiar quem está do outro lado. Então, transforma a sua cozinha, torne-a na sua cozinha de sonhos adaptada a si, às suas necessidades, ao seu estilo. Depois partilhe connosco nas nossas redes sociais fotografias quer da transformação, quer dos momentos depois partilhados com a sua família, com os seus amigos, a utilizar esta mesma cozinha. Andreia, resta-me agradecer-te por ter estado cá do nosso lado. Obrigada a si também por ter estado desse lado. Espero que tenha gostado tanto como nós. E entretanto, não saia desse lado, porque já já de seguida vamos ensiná-lo a construir o seu escritório em casa. Sim. Mais uma vez agradeço o convite e estaremos cá realmente, como tu dizes, para esclarecer qualquer, qualquer, qualquer dúvida. Qualquer dúvida que ainda tenho. Vamos continuar aqui a, ainda temos a pôr o nosso espaço. Pronto, um o que nós estávamos também.